No vídeo de hoje, vamos ver todos os segredos dos catálogos do Clube Pinguim Brasil, novembro 2022. E o pinguim tá logo aqui na nossa cabana, na cabana do sótão. É para você encontrar, é só você vir aqui e você vai encontrar o Bonsai. E o catálogo do Clube Pinguim tá estilo da Copa Pinguim. Olha que incrível, gente. Muita coisa cedera para ver, né? Olha esse daqui, nosso uniforme que tem uma dança especial. Pinguim no trabalho, viste essa roupa e digite D para fazer uma dança. Especial. Eu sempre gosto de comprar. Olha que legal, gente. Dá para? Que incrível, velho. Copo pinguim incrível. Oh, tem mais coisa aqui. Ah, essa aqui é a antiga do catálogo. Eu vou comprar uma roupa dessa. Deixa eu ver. Eu vou comprar. Eu queria o roxo. Ah, dá pra... Gente, dá pra fazer uma pessoa. Oh, Ó, preto, preto e verde. Ficou bonito. Ah, preto sempre fica. <risos> Ah, gostei. Ah, eu prefiro essa. Pra essa aqui. Só só tá sem moeda só. E o primeiro segredo tá aqui. Tá lá atrás, gente. Aqui. O que, que é isso? Olhos intergalácticos. Olha que incrível para as meninas também, hein? Incrível. Eu vou comprar também depois. Aí o primeiro segredo tá aqui na boca da Lula. É a fantasia de esquizoide. Essa é a fantasia feia, né? Esquizoide Ah, eu vou comprar essa fantasia da Lula, que é muito boa. Segundo segredo nos olhos aqui dessa Barbaratana. Tênis de altos verde. E esses foram os segredos. Gente, a dança especial desse pinguim aqui, olha. Ah, que legal, gente, incrível. Eu gosto da, das coisas. Ah, só isso? horroroso Odiei. Abraão bibolar. Não. <risos> é. É. Aqui temos nosso primeiro segredo Nessa estante moderna Aqui no sofazinho também pra tomar um cafezinho Tem uma protona funda apenas Olha esse igru gente, estádio de futebol Campo de futebol né Eu vou comprar porque eu vou personalizar É, eu vou personalizar meu igru da copa Meu Deus, a isso tá muito boa agora gente. Eu não tô bem Na bola, bola instrutiva tem uma caixa A caixa portal, dimensional pra, pra outra dimensão O quarto segredo tá aqui no abajur de foguete Muito lindo também, eu Também menos um segredo, né? Meu Deus. Bom, o segredo é lindo, mas pra que eu querer isso? Porque estamos em clima de Copa, né, gente? Aqui no OVNI, inclusive tá tendo OVNI pelo Brasil, graças a Deus. <risos> <risos> meus amigos iriam visitar nós na bundinha da nave espacial temos o holofost laser para vocês laser na cerâmica azul temos os pisos dos sonhos tem uma cerâmica de barra de chocolate na torre de tubo para os puffs aqui nessa bola da torre dos tubos temos o palco para puffs para primeira vez um pouquinho gostei do catálogo desse grupo porque dá para fazer a copa pinguim dá para fazer em uma festa Star Wars entendeu Star Wars tipo assim galáxia infinita entendeu com ovni, em projeção. E eu, eu queria comprar, mas eu já comprei da Copa Pinguim, então eu vou usar da Copa Pinguim. E esse é o catálogo, gente. Eu vou formar meu igru e volto com você, porque eu comprei íntegras pra decorar meu igru. Gente, felizmente é um plano de fundo pro igru, não é um igru. Um igru de futebol. Então, como eu vou fazer? Então não dá.